Nós estamos de volta aqui com a nossa apresentação e, enfim, já passamos da metade em termos de conteúdo. É um livro bacana, traz uma série de reflexões e está sendo cobrado aqui na nossa prova. Capítulo número 3, possibilidades reconstrutivas na clínica. Se liga aí. O Winnicott vai falar que é, nós não conseguimos prever quais são as consequências dessa separação. Nós não podemos listar quais são essas consequências. De um modo geral, nós sabemos que é uma coisa ruim e tal, e apesar de Winnicott, às vezes, ter posições bem radicais, ele vai dar uma aliviada aqui. Diz ele que quando não temos acesso à história pregressa da criança, só podemos saber a que grau de privação ela teria sido submetida quando oferecemos novos cuidados e observamos como ela pode tirar proveito do novo ambiente. A única maneira de determinar se havia de fato um ambiente suficientemente bom nos primeiros tempos consiste em prover um bom ambiente e observar que uso a criança pode fazer dele. Repetindo, então, o que eu falei agora há pouco, o é, Winnicott vai falar que nós não sabemos qual vai ser a consequência da privação. Por quê? E aí, o principal argumento é, porque nós não sabemos se anteriormente ela viveu um ambiente suficientemente bom. E isso é o Winnicott, minha gente. É bem tranquilo, é um conceito que a gente já está trabalhando há um bom tempo, então, para vocês, não tem novidade nenhuma. Certo? Voltemos aqui para a nossa apresentação. Na experiência dessa autora, a Cíntia, o sentimento de pertencer a uma nova linhagem familiar não surge de repente. Então, assim como nós temos uma filia filiação simbólica que precisa ser desenvolvida, a criança também tem que passar por esse sentimento, por essa elaboração do desenvolvimento de pertencimento. Será tecido progressivamente durante uma longa história. A criança há de elaborar o luto em relação às imagens parentais originárias, e reconstruí-las na relação com os novos pais. E aí a visão de Ozôco Stefani. E isso somente será possível se houver é, oportunidade de contar. É, de compartilhar, no caso, compartilhar, corrija aí, por favor, os sentimentos de abandono e suas sequelas, até que se possa emergir o que se chama de apetite de filiação. Para tudo. Gente, o Winnicott vai então trabalhar com, com essa visão de elaboração, é, mas Osoc Stefani jogador de futebol lá do Criciúma, da, da Copa de 92, enfim, internado de futebol, vai falar que é preciso elaborar isso, compartilhar, comunicar para elaborar, claro, e é preciso que depois disso surja esse apetite de filiação. Tipo, cara, ok, já entendi, perdi, aceitei, e agora? É preciso ser cuidado, é, é desse apetite que nós estamos falando aqui necessariamente, portanto. Entretanto, a realização, desse luto, a realização desse luto apresenta peculiaridades, que são o quê? concursáveis. Falamos da elaboração de perdas ligadas a objetos absolutamente fundamentais para a organização do psiquismo, sem os quais os recursos psíquicos para esse processo ficam também comprometidos. Para Green, quando a experiência da ausência materna é exageradamente prolongada, ocorre um verdadeiro desligamento objetal. Bowlby fala desse desligamento. Spitz fala desse desligamento. Winnicott também. Mas tudo bem, Green também fala, sem esperança de seu retorno, de modo que a não existência toma parte da mente apagando as representações do objeto que precederam sua ausência. Para o Winnicott, a elaboração de lutos por figuras parentais a ser realizado por crianças cujo ego é ainda imaturo pode parecer impossível. Ai papai, oi! Para o Winnicott, a elaboração de lutos por figuras parentais a ser realizado por crianças com aqueles egos imaturos... Pode parecer impossível. O próprio Winnicott é bastante cuidadoso nesse sentido e não vai dizer que não vai ser possível. Ele vai dizer que vai ser difícil pacas. Difícil pacas, ok? Anote, grife isso porque isso é concursável. Mesmo que mais tarde o objeto possa reaparecer, sua realidade ainda está relacionada à sua não existência, sobre a experiência do vazio, de vácuo ou da desolação. E o Winnicott é fera nesse sentido. Ele vai falar, a mãe ficou ausente, sei lá, teve que trabalhar, né, é... Desculpe, desculpe, eu tenho que fazer uma contextualização. É, tem psicologia do bem e do mal, tem psicanálise do bem e do mal, e durante muito tempo usou-se a psicanálise de forma destrutiva, justificando doença mental, N coisas, manja a né? E uma parte da, da, da, da visão winnicottiana também foi deturpada. Na minha modesta opinião, não estou defendendo, dizendo pô o winnicott é bom, então, porque ele é. Mas não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é, essa colocação daqui de que a, a mãe, a ausência da mãe vai gerar isso, e que ela, é, por ir trabalhar, vai gerar um, um, um trauma na criança, não é verdade, calma. Eu vou dar um exemplo exagerado. Ela foi trabalhar embarcada na Petrobras durante seis meses, para nenhuma mãe aqui ficar, nenhuma mãe se sentir culpada. É machismo isso, tá? a mãe trabalha, não pode cuidar da criança lá o tempo todo, cadê o pai, velho? Cadê o pai? Bota lá, que fica bem claro esse ponto. O que era bastante atento a esses detalhes e, enfim, voltando para cá. Embarcou, voltou, voltou da Petrobras seis meses depois, restabeleceu, restabeleceu o vínculo com a mãe, mas o trauma fica, ok? Então, se você trabalhar na Petrobras, passa seis meses afastado, enfim, voltando para cá esse trauma ele fica porque a criança ela percebe que ela pode perder a qualquer momento essa a, a presença da mãe aí na sua própria vida certo seguindo Mas além disso como observa o Zuc Stefani a, o terapeuta deve tornar-se alvo de projeções para as angústias persecutórias exercendo o papel de anteparo então vai receber porrada projeções de amor também a prática da autora também se estende aos pais que passam por um acompanhamento similar e paralelo Entretanto, ela entende que os pais não estariam suficientemente preparados para receber tais projeções diretamente. E aqui a gente está falando de crianças abrigadas? Não, a gente está falando de um modo geral. De um modo geral. Não, não, estamos ainda, não, não retornamos ao caso da Joana. Para o Stephanie é mesmo desejável que a criança expresse seus medos e, principalmente, seus sentimentos agressivos no ambiente terapêutico, pois, dessa forma, Poupa nos primeiros contatos com os pais adotivos o impacto com tais experiências, que, segundo ela, podem ser devastadoras e prejudicar o processo de vinculação. Assim, a autora procura preservar as primeiras ligações com os pais adotivos, priorizando-lhes o estabelecimento de um momento de encontro que denomina de ilusão recíproca. É um termo concursável? Amém! É, em que deverá surgir essencialmente a instalação dos investimentos narcísicos fundamentais para a criança. Em outras palavras. É uma argumentação genial, genial, muito bem colocada aqui nesse livro, meu que já está todo amassado. A argumentação é, a criança está desconfigurada dentro, vou usar essa expressão, espero que faça sentido para você. Ela está desconfigurada, ela não consegue mais reestabelecer ligações, vinculações afetivas como deveria restabelecer. Então, ela vai projetar angústias, ódio, ansiedade, medo de, de, de abandono, receio, choro... É, ela vai depositar isso em alguém que estiver ali, oferecendo os primeiros contatos de holding, holding e handling. Perfeito? Aí, bota gourmetiza com um pouquinho de objeto transicional. Tranquilo até aqui? Então, a, a defesa de Ouzouco e Stefani é, por que não então, colocar um terapeuta nesse processo? O terapeuta vai ser um depositário disso, vai receber tudo isso, e aí depois disso, o terapeuta vai entregar à criança, olha a expressão que vou utilizar, entre aspas, novinha em folha, com a capacidade de realizar investimentos narcísicos fundamentais se ela já consegue investir a libido dela em candidatos à adoção significa que ela já está saudável olha que, que legal, me arrepia todo gente me arrepia todo o um negócio desse primeiro porque você está entendendo o que eu estou falando e segundo porque faz todo sentido do mundo professor então certo seria ter, ter... Não, não, não vou entrar dentro desse ponto não poderia, poderia, mas não vou entrar dentro desse ponto não Gostaria, gostaria, mas não vou entrar dentro desse ponto não, defendo isso, mas não vou entrar dentro desse ponto não, perfeito, eu vou deixar aqui amarelo, porque velho, isso é concursável, pacas, dá uma lida no restante aqui desses parágrafos dessa página que eu deixei para vocês, está no pdf de vocês, então uma leitura simples vai fazer com que vocês entendam e até tem alguns insights relativos a esse ponto Perfeito? Sobre a figura terapeuta e tal, nesse processo, nessa passagem, nessa transição. E aí nós entramos na nossa próxima página. Entendo que os aspectos mais temidos e assustadores que permeiam a relação transferencial estejam ligados a resquícios das descontinuidades que teriam sido vividas anteriormente e atualizados nesse espaço. Dá uma lida e aí você vai perceber que é ruptura, reconquista de, de confiança, etc, etc. Aí tem o seguinte, ó. O autor assim chamou o impensável estado de coisas subjacentes à organização defensiva, que remete, por sua vez, ao colapso do estabelecimento de self-unitário. Então, é complicado você viver esse nível de ansiedade, certo? E espero que você nunca tenha passado por isso de verdade. Mas é complicado você passar por esse nível de ansiedade para estabelecer um self-unitário, porque toda hora você sofre o risco ali de ser abandonado, de perder o vínculo, etc., é complicado. Perfeito. Esse medo de colapso, medo de denominou de medo ao colapso. Vou colocar numa outra cor aqui. Depois dá uma lida aí com mais atenção. Estou passando bem rapidamente porque acredito que a essa altura você já está falando da linguagem do texto. Osok Stefani sublinha a necessidade de verdadeira ruptura com imago ma a materna arcaica assustadora. Dá uma lida também, etc, etc. É, a autora vai citar Ferenczi, eu não vou falar de Ferenczi, não gosto de Ferenczi, não gosto, é um bobo. Vou falar de Winnicott, Winnicott eu gosto. Segundo Winnicott, a experiência original das agonias primitivas ou angústias impensáveis é impossível de ser lembrado, é impossível. Essas dores, essas